Fala galera, beleza? Sua trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, hoje a gente vai jogar Boris in the Dark Survival porque eu sei que vocês pediram. Não, eu acho que vocês não pediram. Não, vocês não pediram, mas eu quero jogar porque eu quero. Entendeu? Ai, você eu vai jogar aqui. Boris in the Dark Survival. Carregou tá, Eu já joguei um pouquinho né, Para entender como O que é que faz E é tipo Você descer Lá no, no, no negócio No elevador E você pegar umas coisas E daí o de vai atrás de você E você tem que correr para o elevador É isso o jogo Eu vou jogar algumas E dá pra gente correr, aquela nossa barra ali, ó E daí a gente tem que ficar tomando sopa de bacon pra recuperar ela Tá De level 18 Ó, já vi que tem dois aqui O que tá mais perto? Tá, deixando deixar esses dois por último Né, pra eu já pegar os últimos E já sair sai correndo do bend, né Brand É o oh, bend. Aqui eu já chamo uma chave aqui de coisa Uma chave de coisa não, mas Tem um áudio, eu não vou ouvir áudio Porque eu não quero perder tempo Tá Aqui só tinha uma coisa, né Então bora voltar Esse jogo você não usa muito mouse. Na verdade eu acho que nem usa mouse. Se uso usa bem pouco. Tá ali, tá fechado. Vamos ver aqui. Ó. Acho que eu vi alguma coisa brilhando aqui. É igual o nosso aqui. Gameplay vai ser mais rápido, né? Do que. Ai! Eu não tinha nada. Aqui tem alguma coisa tem um aqui no piano. Que nem dá pra tocar. Tá vendo um barulho. Deu ser. De o bend aqui ó falta aqui ó pronto só a gente pegar as duas últimas coisas Vamos. e pronto primeiro dia já foi você vai sentar aqui você vai fazer aqui pra jogar? Nossa, então... Tá. Hum. Tem umas coisas aqui que a gente tem que fazer... Bora! Pro dia 2! Uh. Level L Eu tô vendo que tem uma coisa aqui, então a gente vai deixar ela por último Agora, no dia 2, deve ficar mais difícil as coisas, né? Tipo que nem no FNAF. Dia 1, um, mas de boa. Depois vai ficando mais difícil. Que nem o Capitão 1 do Bendy, é o mais fácil. Ah, aí, ó. Não disse? Vou morrer. morrer, Vai ficando mais difícil. agora. O Benji me matou, o ah? Benji me matou. Miguel, sabia que a gente jogou aquele arco com freda? Não. Fala! Fala, Miguel, é sério. Tá. Tá, a gente não pode ir no lado. tem que ter uma caixa, né? Se esconder. Não. A gente tem que ficar de olho pra ver se, se tem caixa de se esconder aqui. Mano, beijinho com baixinho. Miguel, o meu tá no meu marco. Meu coração tá batendo. Miguel, tô vendo. É. Parece que o alguém me ajudar. Eu vou mandar alguém me ajuda! Eu vou mandar alguém me ajudar. Eu vou mandar me ajudar. vou me tenho... som. Eu vou ficar... tá. então. eu... E aí! Ela tá aí, tio! Ela aí! Ela aí! Ela tá aí! Ela aí! Ela aí! Ela aí! aí! Não tinha nada. Parabo aí. Parabo aí. tá ouvindo? <coughs> Coração batendo. Quê? não, não. vai. A gente tá perto O então, quê? um pouquinho do volume aqui do fone Um pouquinho mais Tá bom Tá mais perto ele tá muito perto Ok. Escuta Fala pra aí Fala pra aí Fala aí Fala aí Fala pai. Fala, pai. Fala pai. Tá correndo aqui. Tá, tá vendo? A mala. Eu, a mala. Saiu. Saiu. Mano. Olha quanto tempo tem vídeo. Dez minutos. Tá, vamos jogar mais um pouquinho. Calma. Então. Coisa pra pegar. Não, não falta uma, né? Ele foi pra lá e volta não. Errou. Não, não, não, não deu tempo. Se eu passar desse dia Eu, eu faço o vídeo Então, tá com 14 minutos o vídeo Ah, mano É sério isso? Toda vez É, não deu muito certo, galera. Bom. Mas... Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostado. Tchau.